Eu sou Pedro, sou de Brasília, original de Brasília, moro aqui já tem 6 anos, e... anos e meio aqui em Dublin. E eu tenho 34 anos, e eu comecei a tomar asca quando eu tinha é, 18 para 19 anos, mais ou menos. E eu tomei durante 9 anos, eu tomei até os 26, 7 por aí, que foi quando eu vim para cá. E aí foi quando mais ou menos começou essa história relacionada com asca. Tá, assim. Eu cheguei na Terra Santa, trouxe muitas coisas boas. Nada vive deste mundo, parece uma coisa boa. Pedi licença ao divino, para essas palavras eu narrar. É, então, no segundo grau eu conheci esse amigo meu, que ele era super alternativo, assim, loucaço, meio gótico, assim, sacou meio todo de preto, assim, e ele também tinha um negócio com a floresta, não sei o que lá, e ele já tomava não só a Alaska, né, tem outras plantas de poder também, né, tem a jurema, tem alguns cogumelos, tem, enfim, outras coisas, e aí ele já conhecia a que ele é meu melhor amigo lá em Brasília, e aí ele sempre me convidava, sempre me convidava e eu... Ah, mano, não sei, não tô... não hoje, não hoje, não hoje. Aí um dia eu tava assim meio... tava cansado assim, sei lá, na vida. Inclusive na época eu até tinha decidido fazer uma desintoxicação assim, sabe? Eu tinha um mês que eu tava... não bebia, não ia pra lugar nenhum, não fazia nada, tava tentando centrar. Daí eu fui buscar esse meu amigo, fui lá na casa dele do nada assim, à tarde assim, pra trocar uma ideia com ele, e ele tava se arrumando pra ir tomar ayahuasca. E aí ele, ele virou assim pra mim e falou Ah, mano, não, não vai dar pra gente conversar muito tempo não Que eu tô correndo aqui, eu tenho que ir tomar a lasca e tal Vai ter feitiço inclusive era feitio, ó, era semana de feitiço Lá na Rosa da Vida, em Brasília uhum. E aí ele tava preparando tudo mesmo, assim Porque meu amigo, ele é um geminiano super preparado, assim, sabe Coloca travesseiro, coberta tudo E era um acampamento Aí eu falei, mano, você quer saber, eu vou Aí eu fui com ele E aí quando eu cheguei lá e aí eu cheguei lá mesmo assim... sem saber muito bem, né, o que, é que eu ia fazer, o que, é que eu ia esperar... embora que esse meu amigo já tinha explicado várias vezes... e aí eu fui lá pra tomar ayahuasca. E eu lembro quando eu cheguei lá um negócio que o mestre... É, um dos mestres, né, que tinha vários mestres lá... um dos mestres falou foi que... antes da gente tomar ayahuasca, a gente tinha que colocar uma intenção assim, sabe mesmo, assim... colocar um negócio um pouco mais consciente, tipo assim, de que que... que que é que tá rolando aqui, entendeu? Tipo assim, o que é que eu vim fazer aqui... Por que, que eu tô aqui o que, que eu quero entendeu? enfim aí eu eu fui lá e aí o mestre falou esse negócio de você ter a so, o seu intento e aí eu pensei, pensei, pensei, pensei no meu intento e aí eu cheguei assim numa conclusão assim de que na verdade eu não tinha muito pensado nisso então eu falei vou pensar em algo meio genérico assim aí eu pensei em qual é a característica da minha personalidade que mais me atrapalha de desenvolver é, assim, para os meus objetivos na vida, né? Para o que eu quero como pessoa. Aí esse que acabou sendo meu intento lá na hora. Eu pensei, tá, então me mostra o que, que seria em mim que eu preciso trabalhar mais para eu poder me desenvolver como pessoa aqui na, na Terra, na vida, nessa vida e tal. E aí esse foi o meu intento. E aí a minha viagem ela foi toda é, baseada nessa nessa questão, assim, sacou? É, e foi um, é, uma, gente é muito louco, É, É, é muito louco. Se te foi positivo para você a primeira vez? Foi a melhor coisa. Foi um contato com um paraíso mesmo assim, sabe? Que foi a a comunicação direta, clara e ininterrupta com o meu eu superior, assim, por horas. Caramba. Entendeu? E aí também teve esse ser que eu fui com esse meu amigo, né, que era super preparado, então ele me arrumou uma cadeira assim que inclinava, me deu uma coberta, um travesseiro. Nossa, eu fiquei muito confortável. E isso é uma coisa que eu falo é, vai num lugar que você se sinta confortável, que você possa ficar confortável, que você esteja com alguém que conhece o lugar também, que vai ter condição de te deixar confortável naquele lugar, entendeu? Hum. Porque eu acho que isso foi, um, foi chave, assim, pro meu negócio. E aí eu tive esse momento que foi... horas. Esse trabalho durou tipo, sei lá, acho que deve ter durado umas 12 horas. Eu não vou hum, mentir pra nossa. você não, viu? Porque era feitio, então assim. O que que é feitio? O feitio é quando as, as, as, as igrejas, os centros, as comunidades que tomam ayahuasca se reúnem pra fazer o chá Nossa, mesmo. Deu o começo, entendeu? Então, tipo assim, tem o um processo lá que a galera vai na floresta buscar o cipó, entendeu? Hum. Tem gente que. Hoje em dia. Mas o que é o, o ayahuasca? <coughs> qual, ele é feito do quê? Então. É, são são duas, duas plantas, né, que é o cipó, que é o mariri, e a folha da planta, da arvorezinha, um, um arbustozinho chamado chacrona. Hum. E aí, hoje em dia, como já tá bem grande ali, pelo menos no centro-oeste, inclusive, eu acho que o centro-oeste é mais desenvolvido quando vem a quantidade de, a diversidade, né, de centros, igrejas, hum. é, lugares onde as pessoas estão ayahuasca. Alasca, então meio que esses grupos já se reuniram e compraram pequenas chacras, fazendas, e eles estão fazendo seus plantios, entendeu? Ah. Então hoje em dia não precisa tanto mais viajar lá a Amazônia, pro meio da floresta. Porque era assim que fazia antes. Uhum. Lá na raiz do começo de, sei lá, 1935, que foi quando... Eu acredito que foi quando o mestre para trouxe a sociedade branca, assim, uhum. né? E fez a conexão com a igreja católica, com o cristianismo, uhum. para poder ser aceito de novo, assim como o candomblé, e é a Umbanda. Rolou a mesma coisa com a Ayahuasca, entendeu? Ele fez essa... Uhum. Tem que ter uma aceitação perante a, a religião dominante. Mas... Precisou, né? Naquela é. época. Então, a, é feito de, de, desses dois, do, do Mariri e da Chacrona. E Sim. aí você, no, durante o feitio, que era esse processo, o pessoal da igreja se reúne, aí o povo vai buscar a, a, o cipó ou pede de outras fazendas, de outras igrejas, templos, amigos, vai lá, a galera colhe o cipó atrás. E aí, depois também a galera colhendo as folhas, é tudo a gente mesmo, entendeu? Hum. E é isso que faz a energia do negócio ser realmente a energia daquele templo. Caramba. E aí, quando eu fui lá, como nesse dia a minha primeira vez era, dentro de um feitio daquela igreja, a Rosa da Vida, hum. eu acabei tendo a oportunidade de ter esse trabalho gigante, né? Que foi um cantar o Inário do Mestre Ineu, que é esse, esse primeiro mestre. Sol, lua, estrela, a terra, o, vento e o mar É a luz do firmamento, é só quem eu devo amar Tá, vamos começar na terra, no mundo feito de amor Amor, amor, amor, feito de amor Deus ama os seus filhos, mães de paz do nosso Senhor, Deus me... É negócio assim, mas eu não consigo lembrar exatamente do zinho, tá vendo? Não, que eu não, mano, só o assim. Zinho. Então, é massa. <música> é a primeira vez que eu vi o cara bo... Mano, eu fumei maconha uns... acho que uns 5 anos sem saber bolar. Ô oh, louco, meu. Uhum. Não sabia lá Nem nada assim, nem emprestável mesmo. Um dia eu vi um cara bolando assim do meu lado, assim, eu prestei muita atenção, assim. Vai assim. E aí eu falei assim, e deu certo. E aí é a mesma técnica. Que deu certo uma vez pra mim e acabou. Eu já não tento mais outra coisa. Tá bom, pra que agora mexer? Tá ótimo esse negócio. Você chama Não, eu boto ela depois. Ai, eu... Eu pego ela aqui agora, enrola um caracolzinho e solta ela ali dentro. Aí ela vai que vai. Cresce. Da hora. Aí, ó. Padrãozinho. Sempre a mesma coisa. Igualzinho, né? <risos> e ele fica idêntico toda vez. Caralho, é um padrão. Uhum. Padrão Pedro de Beck. <risos> padrão Pedro de Beck. Que era o nome do menino, cara? Será que eu vou lembrar o nome do menino? Era o Sapão, Rafael, isso mesmo, lembrei. <risos> Fogo na bomba. Hum. <risos> ah, é, tio. Aí de lá? É. Como chama esse instrumento? Maracá. Maracá. Ele é o que faz a marcação do do tempo e ajuda no bailado. Basicamente é esse. Esse é um deles. Na hora. Eles têm. É, são basicamente três ritmos. É, são três ritmos. Que é, é a valsa, a marcha e a mazurca. Hum. Mazurca, acho que esse que é o nome mesmo. Eu então é massa. É. E aí esses daqui, na verdade, quem tem são os puxadores, né? Hum. Que nem eu te falei lá aquela hora que é no Patiamano da, da comunicação agressiva, passiva e tal. E aí, a minha melhor amiga ela era a puxadora das meninas e eu era o puxador dos meninos, do lado dos homens. Porque o santo daime, quando a gente faz trabalho de inário com inário, eles têm essa formação é, original ali, né? Não é uma regra, mas é como acontece no santo daime. Sim. E aí, tem outras igrejas que também fazem trabalho no santo daime, que eles misturaram isso mais. Mas aí, fica as mulheres de um lado e os homens do outro. E aí, eu era o puxador da linha das, do, dos homens e a minha amiga era a puxadora das mulheres. E aí, cada um tem um, um desse. maracá desse daqui. Maracá. Aí, quando você tá começando, seu maracá é um pouquinho mais é, suave. Ele é mais tipo um coquinho, assim, sabe? Tem hum. umas bolinhas que você dá para a pessoa aprender o ritmo e tal. Sim. E aí, os maracás vão crescendo de acordo com o que você vai virando. E esse aqui era o meu maracá, inclusive. Caramba, maracá você trouxe o maracá. Trouxe, com certeza. Da hora. Cara. Meu maracá, pelo amor de Deus. E eu trouxe hum. um monte de inário também para cantar, eu trouxe é, as cifras de alguns cenários hum. principalmente os cenários da, da minha igreja, que é o Caminho Sem fronteira da minha mestra Asker de uhum. vez quando eu toco, eu canto algumas músicas e tal. E você acha assim, para quem nunca tomou, é pra, você acha que tem alguma contraindicação indicação para pessoas que têm algum problema psicológico? E... Primeiro, é... Primeiro você tem que tomar com pessoas que você confia, eu acho, sabe, eu acho muito... É, é, não é que seja perigoso, mas assim... eu... hoje em dia eu falaria para as pessoas que eu gosto, os amigos, as pessoas que eu conheço, para eles tomarem lugares que eu conheço, porque eu sei que esse cuidado vai ser tomado, entendeu, porque é muito sutil a diferença, porque, por exemplo, pessoas com, com que, que tem algum tipo de transtorno, é, esquizofrenia, é, alguns tipos de, de, de questões psicológicas, é que a pessoa tem que tomar remédio... É, pode... se a pessoa estiver tomando antidepressivo, entendeu? Ou... pode ser que esses remédios eles não... É, depende do remédio. Existe uma... Na, na minha igreja, por exemplo, tem uma ficha... que você preenche... Hum. tipo uma entrevista, sabe? Tipo uma pequena... e aí estão hum. várias questões, uma sabe? Uma triagem. É uma triagem. Ah, você hum. tem essa idade, você já sofreu de depressão... Já tomou antidepressivo? Qual é o ativo do depressivo? Ela lá tem os ativos que são é, contraindicados de misturar. E é misturar o problema. Então, tipo assim, as pessoas que estão tomando medicamento, elas não podem misturar, porque aí você tem um efeito potencializado, entendeu? E isso hum. pode ser... já é muito forte, né? Já é uma experiência por si só muito forte. Então tem que tomar esse cuidado, sim, sabe? Ah, legal. Tem que estar tá bem, eu acho, psicologicamente também, entendeu? Assim. Uhum a sua primeira vez. Não necessariamente, assim, que você tem que estar tá bem. Ah, então, a pessoa que está péssima, ela não vai tomar elasca Ayahuasca, ela não vai sofrer a positividade que a Ayahuasca tem para oferecer. Não, não é isso, entendeu? Só acho que a pessoa, quando ela está, tipo, por exemplo, numa depressão muito profunda, numa situação onde ela está tomando remédios, ela tem que, sim, tomar a Ayahuasca também, mas com acompanhamento médico, entendeu? Então, uhum. o ideal seria se ela, com o psiquiatra dela ali, ó, falasse, ó, oh, estou querendo tomar a Ayahuasca como faz, entendeu? Porque também tem que ter um desmame do medicamento, os medicamentos que não são é, compatíveis com a Alaska, Então, tipo assim, é possível. Okay. A me, a mesmo mesmo para as pessoas que que têm que tomam remédios, que tem as questões, entendeu? Só tomar os cuidados. Só certo. que tem que tomar bastante cuidado, sabe? Tem que fazer uhum. acompanhamento com o médico. Tem que sabe? tem que ter uma esse esse essa é um um conhecimento que o médico psiquiatra vai ter. Entendeu? Uhum. Que ele vai ser essencial na hora de decidir isso. Mas, em, a maioria das pessoas vão, tomam ayahuasca, fazem lá a fichinha da, da explica tudinho, entendeu? Assina, uhum. explicando que você deu as, as informações corretas ali e pronto. Começa devagar também, né? Sempre. Uhum, não, Tudo não. que é novo, você começa devagar. Eu acho, né? Um conselho que eu daria. Então, tipo assim, toma uma dose, não se apresse, entendeu? Ah! 10 minutos na condicionada, vai lá e toma outra. Não, entendeu? Espera. Hum. Bom, então, eu, a minha, o meu intento, então, virou, naquele momento, eu... queria saber qual era a característica, assim, que eu tinha que trabalhar mais em mim pra eu ter condição de desenvolver melhor na vida, né? Aí, beleza, aí começou a musiquinha, não sei o que lá, maravilhoso e tal, naquela cobertinha, lindo o povo cantando muito... nesse dia era um cenário muito cristão, então tinha muito Jesus Maria José, né, e eu naquela época eu era meio... eu vim de, de uma adolescência, assim, que o final da minha adolescência eu virei punk, depois eu virei punk anarquista, aí... totalmente contrário... E, e, a, ao cristianismo, inclusive, entendeu, então aquilo ali pra mim era meio... eu me sentia meio um vampiro com água benta, sabe, assim, jogando em mim, assim... Tchim. Jesus Maria José, Jesus Maria José, Jesus Maria José, até que eu saí daquilo ali. Aí já não era... Não, aquilo ali nem existia mais, aquela galera. E teve esse ser assim que veio andando assim no meio da minha visão numa floresta, uma mulher, e com um olho assim meio iluminado assim, sabe, meio mulata assim, meio... lindona, do cabelão cacheadão assim, um olho assim meio forte. Eu lembro que tinha até parecia que tinha uma luz assim na cara dela e aí ela começou a conversar comigo sobre mim, sabe, aí ela, ela, ela foi explicando assim, me mostrando... você é isso, aquilo... e a sua formação quando criança, igual eu te falei antes, né, eu, eu era uma criança muito dócil, é, é, tímida e até um pouco com medo de todo mundo, assim, sabe, se alguém gritasse comigo eu já... e aí a vida me transformou no contrário disso, então eu fiquei muito agressivo, é, não sei se por, por conta de eu ser gay ter sofrido muito bullying na escola ter ter aprendido a brigar fisicamente mesmo assim de me defender de porrada, de soco o que tal e aí essa mulher ela veio conversando, ela veio me explicando ela me mostrou na infância, ela me mostrou na adolescência ela me mostrou a transformação ela mostrou o lugar que eu tinha chegado ali, entendeu? que eu já tava buscando um pouco mais de entender as questões espirituais da vida é, já muito conectado com a natureza por conta desse meu melhor amigo que me levou que... Nossa, esse cara me ensinou muita coisa. E aí ela, no final, assim, de uma explicação enorme sobre mim, linda e dócil e calma, ela botou a mão assim na minha barriga, assim, aí ela... pum... tirou um DNA de dentro assim, de mim, assim, sabe? Aí ela falou... é isso daqui, ó, que você tem que prestar atenção, ela segurou um dos pontinhos, assim, aí ela olhou para mim e falou... eu vou... vou te dar a sensação do que é o seu potencial se você trabalhar isso daqui. Que eu vou te, vou te explicar o que, que é. Se você trabalhar e conseguir diminuir e tirar isso daqui, a pessoa que você vai virar, você vai ter a sensação do que, que essa pessoa pode conseguir. Então você vai ali agora e limpa. Na hora que ela falou isso, meu estômago. Sabe? Aí eu saí de dentro do meu casulo, assim, sabe? Das cobertas. Eu falei, caralho, eu tô passando muito mal. Aí eu fui lá fora e vo... na hora que eu... Aí eu fui vomitar, assim, aí eu vomitei, mano. Eu saí, eu saí, eu. Sa... eu segui muito louco, a sensação assim, sabe, boa, muito boa... de minha alma se assim, saindo, limpando, sabe, assim... sabe quando você está muito gripado, assim, que finalmente você consegue suar o nariz... Sim. e você respira... era essa sensação que eu, que eu tive, assim, sabe... Uhum. que eu... soltei, soltei, soltei, soltei, soltei, assim... e isso era prepotência. Hum, isso era prepotência. prepotência, o ariano, né, assim, é bem combina muito, assim... E aí ela falou... é prepotência, então você tem que tomar muito cuidado, porque você tem... muito acesso à informação, eu te falei também... a minha família tem um lado muito forte ali da, da cultura racional, do universo desencanto... elas vieram de outras coisas, fizeram meditação, fizeram yoga, fizeram autoencontro, fizeram um monte de coisa antes também... as minhas tias... então ela falou sempre assim mim... você tem muito acesso à informação, muito acesso a pessoas que estão com essa mesma intenção em volta de você... E, e você também tem o, o, a, a palavra que arrasta as pessoas em volta de você, então, tipo, se as pessoas ficam curiosas, elas querem. É... Então você tem que tomar cuidado com a sua prepotência, porque a, a prepotência faz isso de algo que é altamente nobre e, e, uma, e uma característica assim, que você tem naturalmente que é incrível e você pode se tornar uma coisa péssima, entendeu? Ditadora, é critica todo mundo e tal... Nananã. e aí foi quando ela tirou... ela falou... agora você vai tirar... e... Aí, e o mais incrível de tudo... Né, além disso pra mim já ser... nossa... muito incrível... é que... desse dia... para os próximos... sei lá... uma, duas semanas... eu fui outra pessoa... entendeu... Eu fui essa pessoa... essa pessoa que, que, que... basicamente assim... não sei se não tinha... mas era muito pouca prepotência em mim... E a diferença foi tão grande em mim que a minha família... quase toda a minha família quis experimentar, sabe, eu tinha muita... tive muito problema com droga, assim, por um período e tal, né, né? e depois dessa primeira vez com a Ayahuasca, assim, foi, foi... trocou, assim, foi... Bum, foi uma chave, assim, sacou? E todo mundo sentiu isso, então... É, depois dessa minha experiência, eu contei pra todo mundo e tal, né, né, né? muita gente em volta de mim foi tomar Ayahuasca, entendeu? Uhum. Eu levei muita gente para tomar a máscara, então eu acho que tem um pouco a ver com isso daí, de... Né, de saber, reconhecer que você tem uma coisa muito é, positiva, mas que se você não ficar atento ela pode se tornar... uma coisa horrível. E eu já tive a experiência várias vezes na minha vida onde eu estava desequilibrado, né, que o meu superior não estava em cima, tava estava no inferior mesmo, aí vira aquela prepotência horrorosa, eu sei de tudo, eu sou o dono da verdade... Você vem por aí, doido. Tem DNT. só vai ter quando nascer. Quando morrer, coce do chá do sagrado. Se posso ser bebê. se bebê, melhor nem sair pelas vielas. Suas janelas estarão abertas. Para a entrada da santa luz. ou os rebus. Não sei quem para os JUS. Tome tenência. Eu lasca não é LSD. Seu Jacqueline. Vou só agradecer você por ter me recebido aqui na sua casa. E muito obrigado aí pelas informações sobre o ayahuasca. Obrigado. Bom, essas essas informações, elas não são assim de livro, né? Elas são as informações de minha experiência, da minha da minha experiência particular, assim, que eu acho que ela tem muito em comum com muita gente. Mas não é para colocar essa essa minha opinião em uma pedra assim, entendeu? Ela é um, um guia mesmo, assim, eu acho. Não necessariamente um, uma regra. Thank you very much. É nóis, mano. Valeu, velho. <laughs>